Como se chama isso na sua cidade? Suquinho. Geladinho. Pão massa grossa. Pão de sal. Corretivo. Corretivo. Grafite. Tua irmã. Estojo. Estojo. Hambúrguer. Esse aí é hambúrguer deformado. Bolacha. Ainda estão brigando para descobrir isso daí.